É, meus amigos, com essa onda de vazamentos que tem rolado por aí, Mortal Kombat tá sempre no foco de muita coisa que tá acontecendo que a gente traz aqui no canal, Street Fighter 6 agora teve seu anúncio há pouco tempo, né, e ele não podia deixar de entrar nessa onda, né, galera? Então... Hoje nós vamos comentar aqui de um vazamento que tá rolando aí pela internet afora. E a galera tem comentado aí nos fóruns e sites relacionados a Street Fighter, a comunidade Street Fighter tem falado sobre isso. Com relação aí a personagens, possível data de lançamento e mais. Então já deixa o likezinho, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e saudações, né, delícias. Eu sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho agora da Street Fighter nesse canal delicioso. Então vamos lá, minha gente. Deixa eu trocar minha tela aqui que eu já tô com a notícia devidamente preparada aqui pra gente poder começar a acompanhar o que que tá rolando Seguinte eu tô no site do Event Hubs aqui, que pegou essa imagem que tá circulando por aí E eles já trouxeram aqui um texto já descrevendo algumas dessas informações Trazendo pra nós, né, detalhando o que que tá acontecendo Vamos lá, eu vou ler tudo na íntegra pra vocês E depois a gente comenta um pouquinho em cima disso Nos últimos dois dias, várias pessoas receberam um e-mail com novas informações de Street Fighter 6 Incluindo sua lista, sinopse da trama e data de lançamento E tudo parece estranho suspeito Mesmo que o e-mail postado pareça bastante oficial e legítimo à primeira vista Há muito sobre ele que levanta dúvidas quando se olha um pouco mais de perto. Esse suposto vazamento conta com uma lista de 17 personagens apresentados ali né, no Street Fighter 6, com lutadores como Ryu, Ken, Alex, Shan, Chun-Li, Sakura, Rashid, Laura, Akuma, Yang, Yun, Elfuerte, Abel, Gai, Cody, Adon e Menat, embora Luke, que estava com destaque no trailer, esteja ausente. Enquanto muitas das escolhas são óbvias para poder retornar, existem algumas escolhas mais curiosas entre elas que instantaneamente levantam bandeiras vermelhas como Adon e Gai, que foi meio que substituído por seu mestre Zeco em Street Fighter V, isso realmente aconteceu, né? E um dos guerreiros mundiais mais odiados da história, que é o Elfo que realmente muita gente ali na época do Street Fighter 4. Eu lembro que a comunidade reclamou bem desse personagem que eles não curtiram muito e tal. É, apesar de que ela era meio engraçadinha, assim, sei lá, mas eu também não, não, não agradei tanto assim, não. Observe também que Ken Masters é o único personagem listado com um sobrenome, apesar de Sakura, Shan e Laura. Terem nomes de família canônicos também Quanto ao enredo, a única informação relevante que ainda não sabíamos É que Street Fighter 6 se passa 16 anos após os eventos de Street Fighter 3 Pois é, e aqui ó, eles trazem a imagem com essas informações e tudo ó, Falando aqui no Summer é, de 2022, Release Date, que é a data de lançamento O que eu achei um tanto quanto estranho Porque no Summer de 2022, que é esse ano ainda, né Eles falaram sobre trazer mais informações do jogo no Summer, eu lembro que eles comentaram isso depois, entendeu? Naquele teaser lá do Street Fighter e tal, aparece lá no finalzinho Isso seria um grande salto para frente na linha do tempo que a série realmente não tentou antes e, embora Ryu e Luke pareçam mais velhos no teaser, é difícil acreditar que o novo protagonista estaria em seus trinta e poucos anos, pelo menos. Há mais do que uma chance decente de que Street Fighter VI incluirá algumas travessuras de viagem no tempo criadas na história de Street Fighter V de Rose, mas 16 anos parece muito tempo para G e Gil estarem correndo por aí fazendo as suas coisas. Algumas outras esquisitices do e-mail Incluem o jogo com uma data de lançamento listada Para o verão de 2022 É o que eu acabei de mencionar E o mais rápido que esperamos ver o lançamento No caso aqui está traduzido ao pé letra, Então tá meio esquisito Então eles falam aqui Que eles esperam na verdade Ver o lançamento de Street Fighter 6 Em algum momento ali no início de 2023 Entendeu? O que poderia dar alguma credibilidade No entanto É que o e-mail mostra O que pode ser a arte da capa de Street Fighter 6 Que é isso daqui Mas eu acho que não é Porque é uma montagem meio... Yeah. Meio esquisitinha, né? Meio estranha Inclusive essa imagem aqui mesmo É uma imagem do trailer lá, do teaser, né? Que eles pegam o Ryu lá meio que cabeça baixa e tal Eles até comentam aqui, ó O problema com isso é que as imagens de Ryu Usadas fazem parte do teaser trailer, então poderia facilmente ter sido montada por um fã ou troll tentando chamar a atenção. A parada é a seguinte, mano. Aqui tem mais algumas informações, mas nada tão assim bombástico pra gente poder comentar. O foco mesmo, o cerne da parada, a gente já mencionou aqui nesse texto, né, nesses pedaços aqui. Mas assim, alguns pontos pra gente poder trazer aqui de comentário. Eu acho que esse vazamento aqui tão tanto quanto estranho mesmo, realmente. Principalmente por algumas informações errôneas, né? Tipo release date aqui com o Summer de 2022, eu comentei aí, né? É onde eles prometeram trazer informações sobre o jogo, não é exatamente uma data de lançamento do jogo. Mas com relação à lista de personagens, né? Muito me estranha, realmente, o Luke não tá aqui, como foi mencionado lá no Street Fighter V, quando eles anunciaram o um personagem, né, naquela época lá, e agora ele apareceu no teaser e tal, ele tem que estar, ele vai estar no roster principal, sem sombra de dúvida, porque senão os caras não teriam feito todo esse marketing, ter dado toda essa atenção aí pro Luke no Street Fighter V e também no teaser do 6, entendeu? Então realmente essa lista sem ele não faz muito sentido. E eles ainda comentam sobre levantar a bandeira vermelha aqui, ó, pra personagens como Adon e Guy. Eu não levanto a bandeira vermelha pra esses dois personagens, não, até porque os dois são muito legais, são muito da hora. E eu senti falta do Gai, apesar do Zeko tá lá, como eles mencionaram aqui. Porra, mano, eu curto muito o estilo do Gai, entendeu? Não é só a questão do gameplay. Eu gosto do personagem como um todo. E o Adon também, mesmo que ele seja a contraparte, vamos dizer assim, do Sagat, né? Que ele luta também Muay Thai, essas coisas assim, é um personagem muito da hora. E essa questão da comunidade não ter gostado tanto de personagens assim. Eu não sei o quanto isso influencia na decisão da Capcom de colocar ou não algum personagem. Pode ser que pese bastante, pelo menos a Netherrealm aí, né, no Mortal Kombat X. É, obviamente é uma empresa totalmente diferente, com pensamentos diferentes. A galera não curtiu tanto, por exemplo, a Devora no Mortal Kombat X, ainda mais que ela matou a Milena, mas ela voltou aí no Mortal Kombat 11. Eu acredito que eles podem tentar, para poder mudar a visão da comunidade, não sei, trazer o Elf Werther repaginado de alguma maneira. Mas realmente ele é um personagem que ficou meio assim, né, da... Gostei também muito não. A questão do nome aqui que eles mencionam, do Game Masters eu não acho que seja uma coisa assim para poder invalidar algum, alguma informação, entendeu? Pode ser que eles simplesmente tenham colocado Game Masters e esqueci de colocar o resto. Mas é o que eu tô falando desde o início. Eu não acho que isso daqui seja uma parada verdadeira. Porque realmente tem muitas informações estranhas aqui. Essa parada do Summer 2022 pro Release Date, que é a data de lançamento, tá zoado, tá errado, porque eles disseram que no... Verão desse ano, eles vão trazer mais informações pra nós, eles devem mostrar gameplay, essas coisas assim Falar sobre a questão dos consoles e tal E eu acho que do meio do ano pro final, eles devem trazer mais informações e marcar esse lançamento Acredito eu, realmente, pro início do ano que vem, sei lá, mano, fevereiro... Massa, ou alguma coisa do gênero. Eu ainda acho que Street Fighter VI não chega nesse ano. E com relação à história né, que eles estão falando aqui, dela se passar 16 anos após, cara, realmente é um tempo muito longo. E essa questão aqui de viagem no tempo, cara, tem que tomar muito cuidado ao fazer uma coisa dessa. E eles incluem isso em Street Fighter, eu acho que é uma parada meio que surreal, né? A linha do tempo de Street Fighter ela já tem seus percalços aí, né, mano? Porque tem jogo mais atual, onde eles pegam a linha do tempo, que é antes de um jogo que já saiu, alguma coisa do gênero assim, então... Eu acho que incluir Viagem no Tempo, como eles estão mencionando aqui, acredito que a Capcom não faz isso não, mano. Eles não vão pra esse lado não, porque não faz sentido até. É um jogo que não tem uma pegada tão focada na história, assim, tão grande... Como, por exemplo, o Mortal Kombat faz. Mas tudo é possível, né, mano? Não sei o que, é que os caras estão pensando. Eles estão repaginando, eles estão refazendo né, o Street Fighter. E agora com uma nova pegada, gráficos mais realistas e tudo mais. Então sabe-se lá o que mais esses caras podem querer mudar. Mas é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho. Eu aproveitei poder trazer aqui um pouco da minha opinião com relação a tudo isso que foi falado aqui no e-mail. Esses pontos levantados aqui pelo site do Event Hubs. Espero que vocês tenham curtido aí. Obviamente, agora eu quero saber de você aí. Querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam dessas informações que foram passadas aqui, cara? Vocês acham que algumas delas podem ser verídicas, sabe? Alguma coisa pode fazer sentido? O que, que vocês pensam desse salto aí na história de 16 anos? Essa lista, né, desses personagens aqui, fazem algum sentido para vocês? Alguns deles aqui pelo menos, né porque alguns aqui pra mim realmente não fazem tanto como o próprio Alfuerte né? Mas alguns aqui realmente são bem interessantes que não estavam no jogo anterior De retornar agora pro Street Fighter 6 Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, eu vou adorar a opinião de cada um E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... é Fuemos, meus amigos!